E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mac, aí bora pra Doom No último episódio A gente É, foi Tenso e Sinceramente eu não quero repetir aquilo Graças a DBFG a gente conseguiu Enfrentar dois Nemesis, né, praticamente Aquele Cyber Command e um Real Knight E agora a gente tá indo Pro mapa 16, então Bora lá, vamos ver o que nos Aguarda aqui, temos dois carinhos temos alguns soldados. Nossa. Galeria de tiro aqui. Temos armadura pra cá. Essa porta não abre. Temos vidas pra cá. Essa porta também não está abrindo. Temos um carinha aqui. Opa. Temos outra aqui. Meu Deus. Gente, isso aqui é um Nemesis Barrel. É implacável essa desgraça aqui Mano, vocês vão ver o efeito. Eu tenho que me esconder, tipo, longe de tudo. Porque a hora que ele explode, ele abre um campo gravitacional, tá ligado? E... Nossa, é muito ruim. Olha lá. Embaçado. Então vamos lá, pegar essa armadurinha aqui, não precisa Estamos com essa armadura OP que a gente ganhou do. Que a gente ganhou no, no último mapa, né? Um aqui pra cima. Doisinho. E.. Enraged Legendary Chainsaw Zombie. Vamos lá. É... Vamos pegar a nossa 12 aqui. Eu vi um int ali. Né? Um Lidar com ele. Tem uma música na Hardcore. Uh. Tocando. Mas eu não. Não curti muito não, hein. Vou esperar ele aqui? Nossa, ele é muito rápido. E eu sou muito lento. Pra mirar. Cadê ele? E tá aqui em cima. Pronto. Vai para encher o saco. Ah, a gente tá com a evolução daquela shotgun. Lembro que eu falei que tinha evolução? Acho que no primeiro episódio. Olha lá. aqui é a evolução dela. Pegamos a armadura enraged. Ótima. E vamos com cautela agora. Ah, muita cautela. Pai! As menininha de anime. Nossa, eu odeio ela. Olha isso. É o Dio, porra. Sai daí, maluco. Ah, era dela essa música. Caralho. Vamos <risos> entrar porta aqui. Vários ímpios aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Prochatti Gunner, Ficando sem munição, vamos usar isso aqui. Bem claustrofóbico, né? Bem fechadinho, lugar. Ok, <risos> temos mais um monstro lendário. Então, tem uma boa armadura aqui, a Detec. Acho que é detect o nome dessa armadura. Bom, tem que enfrentar. Ah, funciona bem. Bom, eu vou ficar aqui. Agora eu não vou mais. Deixa eu pegar a Hexa. Caraca, ele é muito rápido. Nossa, eu tô no modo sem pescoço aqui. Totalmente tenso. Ok, deu certo, pegamos um monte de coisa, bora. Nossa, o caninha daqui foi dizimado. A chave amarela, beleza. Da hora, né? Esse confronto foi da hora. Lugar claustrofóbico assim, da hora, demais. Fim fechado. Não sei o que tem lá Prefiro não saber Ah, se chama ela O que que eu ativo? Pronto, resolvi. Resolvi. <risos> Dois caras fora. Como resolver situações difíceis, né? E aí, eu caio lá embaixo? a zoaline a vou cair. eu sou muito nossa soberba demais cara. vejo uns um itens brilhando já quero que eu sou rica bom deixa eu olhar aqui isso aqui não é nada não tem nada aqui não tem nada aqui então vamos voltar aqui onde eu tava né cara acho que caso eu caísse eu podia voltar não é isso aí mesmo Bom que a gente já tá na porta vermelha, né? Não sei como pega aquela chaga azul ali. Me livrar desse barrum. Ok, atiramos ali. Eu não ouvi nenhum som de... De nada feio, então... Bom, tem uma BFG ali atrás, eu... Não, não é. Tô nem mais sabendo. Bom, vamos... E... 175 nosso o mapa vai ser bem grande, né? A gente já tá com... Batendo uns... 9, 10 minutos de vídeo aí. Ah, tá bom. Aceito. E... A gente já tá batendo uns 9, 10 minutos de vídeo. Vai ser só esse mapa mesmo, né? Vou fazer só um mapa... Pra não ficar muito grande que o outro vídeo já foi, ó. Gigantesco. E é meio, eu sei que é meio difícil de às vezes a gente ver um vídeo grande, né? Mas Bora. Ai, ai. Vou Deixa essa aqui pronto. Vou salvar pra não... Pra gente não ter dúvida, né? Fazendo. Eu não tenho saco para Sinto, me Chave, eu acho que eu tenho que cair lá embaixo mesmo, né? Poder pegar o resto. Então, pô, eu, eu não vou passar agachado porque trapacear demais, né? Eu já trapacei lá atrás. Caraca, eu tô ficando sem munição com um monte de arma. Nossa, gastando muita bala. Mas é também as armas lendárias, né? A gente só tá vendo a arma de cor amarela, ultimamente Mas fazer o que, né? Elas são mais eficazes. Eu não vou... Nossa assim, senhora. Eu não vou ficar atirando com um com arma fraca, sabe? Nossa assim, senhora. Barulho diferente. Uma dorinha interessante aqui. Tá, não vou lá, também não vou ultrapassear para ir. Peguei uma Rage Strange famoso Jump Scare aqui, né? Pra onde eu vou? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Será que bugou de novo? Mais uma fase. Está ruim? Não. Tem um lugar ali que eu não fui. E aqui? Aqui. E aqui? Ai, ah, mas... E não dá pra eu ir Aqui não dá pra eu ir Então voltando Voltando aqui Tinha essa parede aqui que ela descia né? Até demais Será que tem alguma coisa aqui pra trás Que a gente perdeu? Vamos ver Talvez eu tinha que resolver esse enigma todo Yeah, then. Acho que não era isso não, hein? precisa da chave. Ah, as coisas levantaram aqui. Agora eu consigo... Ah, eu tinha que resolver a enigma mesmo. Tá. Então vamos ver. Vou pegar as aqui. Tem as aqui que não dá pra pegar nada. Ah, não dá pra subir aqui agora. Beleza. Cabe amarelo. Nada abriu pra me matar. Nada me lugar. Ok. Já foi. Fui lá pra trás agora, hein? Tem um pedaço aqui, ó. Eu queria ir. Ou talvez eu não queira ir. <risos> Foi vulnerável. Bom, acertei ele cheio. Mas que não valeu de nada. Tem merda. DBFG Nunca falha, nossa senhora. Cara, que, que chato, velho. Já é a cinquagésima vez que... que vem um monstro zoado aqui, velho, pra gente. até um pouco quieto porque ah, eu vou ter que fechar aqui as portas agora totalmente é isso nossa aqui <risos> já disse beleza Aqui eu subo aqui eu subo. Tá, então, esse botão duas vezes. O outro botão três vezes. Então. Um, dois, três. E o último botão mais uma vez. Beleza. Ah, agora é aqui né, que a gente precisa ir. Estamos na marca aí dos 20 minutos, quase. Matamos todo mundo. Nossa, maravilha. Então vamos abrir aqui. Pegar essa chave. E vamos embora. Chega disso aqui. Opa, vizinha, viu? Mas, na moral, curti. Eu curti mais que a outra. Sinceramente. Ai, ai. Bora lá. Abrir essa porta. E embora. Então é isso, pessoal. A gente terminou o Tech Base. E... Foi uma fase tem que bem tranquila. Por mais que a gente tenha enfrentado aquele Nemesis Imp, né? E... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima fase. Falou! All <sighs>